Talvez eu termine, mas a gente... Vamos ver, né, como é que vai ser. Gente, é o seguinte, eu sinto muita falta de coisas que nós fizemos em 2018, 2019, né? A gente teve lá, naquele momento, vários desenvolvimentos de projetos, de coisas assim a mais longo prazo. Era o Strawberry Warriors que virou uma coisa, que virou outra coisa, que virou outra coisa, e acabou virando um alfa jogável, né, que você consegue ver no link que tá aqui na descrição e também virou uma grande peça de portfólio pra mim, então é um negócio que eu ainda tô super orgulhoso, que eu gostei, mas eu e o pessoal da Orecas, a gente decidiu parar ele por ali, deixar onde ele tava, e eu até trabalhei com eles em outros projetos, né, eu fiz outras coisas pra eles, foi super legal, aprendi muita coisa sobre o mercado e o trabalho em games, junto com essa experiência com eles, que pra mim é, assim, vital, eu não, eu, nossa, eu não me arrependo de nada que aconteceu, de tudo que a gente produziu e fez, mas eu tô com saudade de ter algo aqui no canal, canal pra gente ir desenvolvendo e pirando a cabeça, desenhando umas coisas ridículas, eu tô com uma nova ideia de projeto que vocês já conhecem né, quem aí acompanhou algumas das lives que aconteceram há um milhão de anos atrás, você lembra do projeto do jogo de terror que eu comecei a elaborar ali, que é essa noção de um jogo de terror com o Dolinho. Quer dizer, né, um personagem parecido com um nome similar, mas que vai ser um mascote, né, um mascote ali de um produto alimentício. A gente vai fugir dele dentro da fábrica de refrigerantes, né. A gente vai estar tá ali num ambiente confinado e a gente tem que encontrar as chaves, resolver os puzzles, distrair o bicho e conseguir fugir da fábrica de refrigerantes antes que o tempo se esgote, sei lá, antes que o bicho te, te pape inteirinho. Essa é a ideia. Você já viu aqueles, pro... aqueles jogos tipo, é... Granny. <risos> <risos> Evil Nun, Sabe aqueles jogos assim, tem muito jogo Até mobile também, né Tem um stalker, um bicho que persegue e, e pega ali você, né E fica te fazendo rondas e quando ele vê o player Ele mata o player, e aí o player tem algumas chances né? Alguns dias pra tentar escapar Daquele lugar, resolvendo ali os puzzles Encontrando as coisas, você não deve ter visto esse tipo de coisa E tem as mecânicas óbvias de jogo de terror Que é, o bicho começa a te perseguir Você entra debaixo da cama é, Entra dentro de um armário, né é, Entra dentro da lá de lixo, aquelas coisas óbvias que estão Todo mundo faz quando tá sendo perseguido por, né, assassinos A ideia é muito esse ambiente, esse estilo de jogo É o que eu quero encaixar com esses elementos De, de uma referência muito brasileira, né Muito... <risos> que já aterrorizou muitas infâncias, né E, e fez muita festa de aniversário ser mais gostosa Ai, ah, Dora, muito obrigado Então a gente vai pegar esse personagem Desculpa, né Obrigado e desculpa que eu vou destruir a tua marca, mentira, eu vou Fazer, é a... Inspira, parecido, inspirado Assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver com Então a ideia é essa, e eu tenho três Estágios para esse projeto, se eu quero fazer Ele dar certo, né, primeiro estágio Todas as artes conceituais E coisas que tem a ver com isso, né Eu já fiz um belo de um documento aqui Meio que entendendo quais são as minhas Necessidades, o que, que eu preciso ter Qual que é a narrativa que eu tô imaginando para esse Bagulho, né, tem muita coisa aqui que eu já tô é, avançando na parte de roteiro Porém, eu preciso começar a desenhar, desenhar conceitos para o personagem principal, desenhar conceitos para esse mascote de produto alimentício refrigerante. Do mal. Eu preciso fazer o cenário dessa fábrica de refrigerantes, né? Como é que ela é. Porque ela tem várias salas diferentes. Então, a primeira etapa, gente, a gente vai gastar um tempão pensando, desenvolvendo e produzindo arte conceitual. Vai ser isso que a gente vai fazer. E eu vou dedicar pelo menos um dia da semana pra fazer isso. Então vai ser algo assim bem bem devagarinho a gente vai fazer no tempo que der, certo? Depois que a gente concluir isso daí, etapa 1... Um, etapa 1! Um, é! Arte conceitual. Etapa 2 vai ser a criação de assets 3D. Então aí eu vou fazer... O dolinho 3D, vou animar Vou fazer as poses, vou fazer animações pra ele Eu vou ter que aprender uma coisa nova aí Porque uma coisa que eu quero muito fazer são cutscenes, né? Eu quero que tenha um Cutscenes nesse, nesse projeto da minha cabeça Então eu vou fazer storyboards Eu vou fazer textos e roteiros Eu quero gravar esses áudios, eu quero dublar Esses personagens, né? Gravar, não é dublagem, porque... né, eu quero gravar os áudios deles, atuar essas vozinhas E depois fazer esses bonecos 3D animados né? Fazer o lip sync ali, né? Fazer com que os bassins deles mexam De acordo com a, com a voz do negócio Que eu gravei, certo? Então isso daí é uma coisa que eu quero Muito fazer também, vai ser a parte que eu vou ter que aprender Coisas novas, desenvolver coisas que eu não sei ainda, mas tudo ainda nessa coisa de prova de conceito. É só pra gente ver se funciona, como é que fica, se a ideia é legal, sabe? Tudo ainda no, no mundo do... óleo trailer do que poderia vir, certo? E depois, gente, que a gente tiver... Então, etapa dois, etapa 2. Assets 3D. Produção mesmo, né? E aí a última etapa, gente, vai ser compilar tudo isso num grande projeto, uma grande peça de portfólio, que pra mim já vai estar tá maravilhoso, né? Lógico, aí eu acho que nesse final eu vou desenvolver um logo pra essa coisa, né? Desenvolver ali algumas outras coisas de identidade visual que possam estar faltando, fazer um projeto sólido, bonito, assim, uma apresentação, uns PDF, uns negócios, uns arquivos lá no, no Behance, lá no ArtStation, fazer uma peça de portfólio bem abrangente, com muita coisa diferente. E... E aí... Quando tudo isso estiver já no lugar, e o projeto tá concluído, os meus... os meus... Quando os meus coisas estiverem concluído com isso, aí sim, eu quero entrar em contato com algum time de desenvolvimento, com algum desenvolvedor indie, com alguma coisa assim, combinar valores, combinar ideias e tentar fazer pelo menos um demo jogável. Pelo menos um demozinho assim, um negócio assim, tipo, uh, poderia ser assim um jogo, isso eu quero fazer. Fazer um jogo de verdade para lançar um valor e tal, eu quero muito. Mas eu não vou me comprometer com isso agora, porque é muita coisa pra minha cabeça e eu fico maluco, certo? Então o que eu vou fazer? Pirar, soltar minha cabeça. Eu não quero nem saber se, se isso daqui funciona tão bem ou não assim. Vamos fazer maluquice, vamos desenvolver um projeto legal, visualmente interessante, visualmente rico, é, narrativamente... Uh, cheio de coisa, certo? E depois a gente vê o que, que a gente faz, tá bom? E aí, uma vez que todo esse projeto esteja concluído assim E tudo que eu queria desenvolver com ele Tudo que eu queria aprender com ele já aconteceu Numa perspectiva criativa, artística Na parte de produzir assets, de produzir arte conceitual De produzir uma peça de portfólio De entender um projeto narrativo também desse, desse jogo, né? Quando tudo isso daí estiver no lugar Aí eu vou começar a entrar em contato Procurar e conversar com pessoas para ver se eu consigo produzir o objetivo 1. Um, objetivo 1. Um, um demo jogável. Se eu puder fazer isso, eu já vou ficar muito feliz, já vai ser muito bom, vai ser realmente maravilhoso. Eu vou estar muito satisfeito. Esse é o primeiro grande objetivo. Objetivo 2. Fazer alguma coisa de fato que dê pra disponibilizar, comercializar, vender e ver como é que funciona. E vai que, né, vira algo que pode ser rentável, que pode ser mais interessante do que só uma série de vídeos pro canal, certo? Por que eu tô colocando o objetivo 1 um e 2? Porque se eu tiver só o primeiro eu já tô tranquilo, já, pra mim já tá bom, já, já fechou, curti, a gente fez o processo, gravamos vários vídeos, desenvolvemos muita coisa, vocês jogaram alguma coisa, estamos felizes, certo? O objetivo 2 requer muito mais esforço, requer muito mais... É, decisão, requer muitas outras coisas Parece que não, mas é muito complicado <risos> Então eu tô deixando ele num espaço secundário Que é assim ó Se o negócio ficar muito interessante A gente vai pra esse lugar, tá bom? Se não ficar, a gente não vai E tudo bem, tá bom? Até aí, tudo bem E é depois dessa explicação que nós podemos dar início Ao dia 1 de produção do nosso jogo de terror Vamos embora Rush Rush <risos> gente, pra quem não se lembra Este foi o O dolinho do mal que nós fizemos Há alguns anos atrás Três anos atrás, ó Foi publicado em 2019, meu Deus do céu Então tá aqui, ó, o que a gente desenvolveu naquele momento Que é só um Um, um modelinho 3D, né? Um rostinho dele e ele tem essas veias horrorosas né, Ele tem essa, essas rugas Aqui na testa Eu não sei muito bem qual era O conceito aqui no momento Mas a ideia era brincar com essa cara de bebê que esse bon... Né? Tinha né, os olhos aqui bem, bem naquela vibe Cuphead mesmo E transformar isso aqui em alguma coisa certo Então essa vai ser a primeira grande referência Que eu vou começar a adicionar Num novo board, e esse vai ser O nosso primeiro passo pra gente fazer Aqui é, o nosso projeto Vamos pegar muita referência de coisa interessante Similar, próxima, é, eu tinha feito Uma pesquisa dessas anteriormente Mas eu não sei onde eu pus, então eu falei, pô, acho que faz sentido A gente colocar aqui e fazer uma nova né Vamos começar a montar um novo board De referências lá no Puriref e esse daqui vai ser o primeiro deles Tá aí, ó Roubado e capturado Maravilha, roubado de mim mesmo, né? Agora, vamos pegar... Outras, outras imagens e vamos continuar avançando nisso. E aqui, gente, tá uma das nossas principais referências aqui, né? O joguinho da Granny, que foi um estouro, né? É uma loucura como isso daqui ficou popular. E é, tem aquele sisteminha de locomoção, você tem o um crouch, né? Em primeira pessoa, não sei o quê. E a Granny pode, a qualquer momento, te ver e dar-lhe uma pancada na cabeça e você volta ali pra dentro do seu quarto, né? Você tem lá cinco chances, né? Cinco vidas pra conseguir sair da casa, encontrar uma chave lá que abre toda essa porta maluca aqui. Então tem muita coisa legal aqui que eu quero é, replicar de alguma maneira nessa ideia do da estrutura do jogo né A estrutura que eu tô imaginando para esse projeto para ter uh, o contexto né e, gente tá aqui uma dica que eu acho que é relevante né quando você for desenvolver um projeto de portfólio tenta pensar ele o máximo possível antes que você... mas nem tanto assim né como se ele fosse uma coisa de verdade para você ter requerimentos para você ter limitações para você ter coisas para atingir certo isso vai fazer uma diferença muito grande na hora de eu não sei o que desenhar né? Pô, se você tem um projeto pra, pra montar E ele se parece com outra coisa Ele tem um lastro no mundo real Fica muito mais fácil de você entender O que, que você precisa desenvolver Primeiro, segundo, terceiro né E ir seguindo com isso Outro jogo que também é referência Dentro desse modelo É Evil Nun né? Que tem essa estética meio Esse aqui nem tanto né Dessa coisa do play 1 assim, né? Acontecendo forte Mas é muito interessante A, a proposta toda Eu gosto muito da, da ideia também Eu acho que a Evil com a sua marreta gigantesca Dá até um pouco mais de medo do que é, Do que a Granny, né ah, Pô, uma arma um, um item na mão, será que nosso Personagem precisa disso? O Jason tinha sua machete, né Tinha aquele, aquele facão muito louco O Freddy Krueger tinha grandes garras e unhas A gente vai ter que inventar alguma coisa <risos> Outra franquia que eu acho que encaixa, né? Tanto com a estética de horror e tudo mais, e essa ideia de um personagem que é fofinho, mas está sendo modificado, é Bendy e The Ink Machine, né? Que eu nunca, eu nunca joguei, eu nunca vi muita coisa. Eu vi. Não, Felipe Neto tá no meu vídeo agora. Mas o... eu, eu gosto muito desse conceito aqui, dessa ideia, dessa né, distorção aqui, né? De tudo que tá acontecendo. Uh, muito bonito, muito maneiro, muito melequento, muito legal. E eu com certeza vou roubar umas coisas aqui também pra gente colocar nosso board eu falei de Freddy Krueger, eu falei de Jason E vamos pegar aqui Jason Voorhees Eu acho que o Jason, assim, é uma referência muito poderosa pra mim Eu acho que eu, go eu gosto muito dele Nesse sentido de ser uma... ser alto, forte E a ideia da máscara, né? A ideia dessa... dessa que a gente não, não sabe muito bem o que ele tá sentindo ali dentro, né? E eu sinto que o meu dolinho, ele tinha que ser algo mais ou menos assim, né? É, é uma... É Aquela face inocente e infantil, <risos> ele tá escondendo isso. Pô, tinha um, um, um filme que tinha um personagem com uma máscara bem sorridente, bem horrorosa, parecia também um bebê assim, eu vou lembrar. Caraca, era esse, esse filme aqui mesmo. Era esse filme aqui mesmo. Mas é igual o dolinho 3D que eu fiz daqui. In, idêntico. <risos> Será que tá pronto? O conceito, o conceito do bicho tá pronto, é isso? <risos> Olha lá. Caramba, é muito parecido Mas bem, bem interessante, bem interessante Eu acho que tem, um, tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui pra gente usar de referência Eu acho que tem um, a, a coisa toda da, da, da face de bebê Eu gosto Vamos colocar ele aqui no cantinho também Nossa, pensando no, no Slasher, né? Um dos mais famosos aí também Que usa uma grande máscara Este daqui não poderia faltar Guilherme, por que você está pesquisando maio Realista no Pinterest? É porque, na verdade, eu lembrava de uma imagem... Eu tenho quase certeza que era essa daqui mesmo. Em que a gente tinha esse Mario super realista e de algum. E, e, tipo, tinha vários detalhes interessantes aqui, meio táticos, na roupa do Mario, né? E eu sinto que eu queria algo parecido com esse nosso vilão. Eu não sei exatamente o que que é, não precisa ser futurista, sabe? Isso aqui é bem futurista. Mas a ideia do tático, eu acho que tem algum apelo aqui, sabe? Vai depender do, de como que eu vou construir... Esse personagem, mas... Eu vou adicionar, eu vou adicionar aqui. Cara, olha como isso daqui já parece com a roupa do Michael Myers, né? Não loucura. é loucura? Igualzinho. É, dentro desse, desse universo da minha cabeça, onde pode ter um elemento tático aqui, eu, eu vou reservar eu vou reservar um espaço pra isso. Uau, olha que loucura isso. Huh. Me lembra até, até bastante essa coisa do Mario aqui, né? Esse pegada aqui é meio futurista, esse daqui é mais clássico, mas ainda assim tem uns... Esse, esse laranja bem neon aqui, né? Engraçado como ele tá presente em, em, nas, nessas três imagens. E é lá o Naruto motoqueiro! <risos> hum, roupa de esqui. Olha só isso aqui, gente. Olha que loucura! Deixa pegar umas botas aqui também, só para ter. Acho que esse aqui é o mesmo calçado, só que em outra cor. Ou o modelo parecido, pelo menos na frente. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa. Ho, ho, ho. um feliz Natal com Dó. Então, gente, uma das ideias, né? Uma das direções que eu tô imaginando pro, pra esse personagem. Ao invés da gente fazer, tipo, um. Tipo. Meu Deus do céu. De fato, um, um, um dolinho que vai atrás das pessoas. Eu tinha imaginado mais é, um, um ator que produzia é, esses vídeos live actions como um mascote vestido mesmo, né? E que ele tava ali envolvido nisso. Então, acho que tem até um pouco mais daquele elemento do... Sei lá, do Five Nights at Freddy's Que tem ali os, os bichos do mal e tal Mas eles já têm uma presença física consolidada, sabe? E o Dolinho, por enquanto, ele é um desenho animado 3D E eu não queria fazer oh, esse, esse bichinho no mundo real Eu queria fazer uma pessoa vestida de Dolinho A, a princípio, essa é a minha ideia Uh, onde eu vim parar? Deixa eu, deixa eu sair daqui. Meu Deus, olha essa, essa coletânea aqui de boneco. <risos> então, gente, a primeira coisa que eu quero fazer nesse dia 1 um vai ser elaborar alguns conceitos pra esse personagem com esse contexto, né? Eu vou compartilhar, na verdade, um pouco mais do backstory dele pra vocês, né? É assim, eu imaginei que haveriam dois momentos nessa... Pô, vamos... Vamos, vamos escrever isso? Vamos, vamos escrever? Vamos, vamos lá pro... Pra um documento Vale a pena comentar também, gente Que eu tinha provisoriamente Decidido chamar o personagem de Gorli. Talvez porque tenha a ver com gore Que é sangue Em inglês Não sei Vamos ver se, se gruda Talvez não, não, não gire muito Não fique bom Então a ideia da história é o seguinte É... A ideia... A ideia... A ideia... A, ideia, a, a, a história... A história do assassino Gorli É o seguinte ele, ele era um ator Que dentro... Da fantasia de Gorli Gravava inúmeros comerciais Ia a eventos presenciais E fazia é, aparições Aparições aparições E é, festas na fábrica de refrigerantes Que o contratava Certo? Então ele, ele era um faz tudo ali Sempre, sempre fantasiado como o personagem Poucos lembram do seu rosto Que quase sempre Estava coberto uh. <risos> Em algum momento Por causa de mudanças No marketing da empresa Um novo personagem Animado em 3D Substituiu o ator Porque era muito mais prático Explorar um... Animador 3D <risos> E produzir Inúmeros materiais Sem usa usar é... é isso aí Mesmo sendo despedido Ele retornava e Encarava a empresa Do lado de fora Impedido de se fantasiar Novamente de Gorley Até que em uma noite Os alarmes da empresa, tocam! E a fantasia nunca mais é encontrada. Foi roubada da sala, gravação, televisão, estúdio de filmagem. O ator, então, desaparece por completo, sem dar nenhum sinal mais. Será este o fim dessa história, né? Três pontinhos, é, resume isso, certo? Então, esse era o contexto inicial que eu tinha pro Gorli, né? Porque eu falei, puxa, o Dolinho a gente já tem ele como um personagem que é. Um personagem animado em essência, né? Ele já é um personagem que desde o início é um, um bonequinho 3D, e eu queria que tivesse esses dois, essas duas versões do personagem, né? uma que é a, a fantasia clássica, vamos dizer assim, que dá pra gente brincar com essa ideia de um slasher, né? Que volta a empresa no futuro buscando vingança por ter perdido seu grande papel da vida, é... e o outro lado é esse, é esse bonequinho animado 3D mesmo, que também vai ter na história, essa mistura, né? Então a gente precisa também do, do personagem que é o animador 3D, certo? Esse personagem ele Ele vai estar tá aqui com a gente. Eu tenho uma imagem muito clara do, do aspecto visual dele, né? É um, é um jovem magro, de cabelos compridos, com mechas azuis, pergunto por quê, unhas pintadas, no geral, muito bonito certo é um, é, um, é um rapaz assim de... Você olha assim e fala, gente, gente... Queria ser um, um, um artista e trabalhar... Artista 3D. <risos> é um artista 3D. É um artista 3D que queria trabalhar com grandes produções animadas, mas acabou contratado pelo seu tio. Traduzindo, é um sobrinho, né? Que é o dono das empresas da fábrica Gorley e, portanto, trabalha com uma remu remu remuneração muito aquém das suas obrigações na empresa. Muitas vezes ficando até depois do expediente ou até mesmo dormindo em sua mesa de trabalho para entregar as propagandas de Gorli. Ele até tenta melhorar a qualidade do trabalho, mas o tio insiste que tudo seja feito da forma mais tosca possível. É uma decisão deliberada da marca. <risos> <risos> Em uma de suas madrugadas insanas de trabalho, sofre um terrível burnout e passa, e aqui tá o ponto, gente, a enxergar uma versão do mascote, uma alucinação do mascote que anima todos os dias. Certo? Então, essa, esse, esse é o grande, o grande twist da minha história. Mentira, tem mais twists vindo por aí. grave você está, propositalmente, escondendo outras coisas da gente pra tentar nos surpreender? Eu, eu nunca faria isso. Eu acho que é isso. Eu acho que esses são, são os dois prompts de texto assim, que a gente precisa pra fazer isso dar certo, certo? Então, a gente tem a história do assassino Gorli que sumiu, né? É, que por enquanto ele não é assassino nenhum, né? Ninguém morreu ainda. Vamos ter que matar alguém. É, vamos matar alguém aqui. É uma noite, os alarmes da empresa tocam. Naquela noite, havia um funcionário na sala arrumando os equipamentos. Ele, infelizmente, também nunca mais foi visto somente uma poça de sangue e seu bed de identificação foram encontrados no local. Agora ele é um assassino, ou pelo menos presume-se que ele seja porque só se encontrou ali, né, o sangue e tudo mais. Tá muito bom. OK. Eu tinha outras piras para esse, para esse contexto, tem mais coisa aqui. Eu acho que em questão de narrativa que vai me ajudar a criar o design desses personagens, entender como é que eles são. Eu acho que é mais ou menos isso e agora a gente pode começar a desenhar de verdade. Vamos então botar um pouco de desenho nesse papel aqui ainda hoje Porque esse é o nosso primeiro dia, gente Primeiro dia trabalhando nesse projeto, certo? E vocês vão ver aqui, vão ser esses resumos desses dias aqui de desenvolvimento, certo? Vamos lá, eu quero eu quero começar aqui com alguns rascunhos bem soltões Com relação a esse personagem principal nosso, né? Ou quer dizer, o vilão O vilão dessa nossa história Que não é o personagem que a gente vai controlar em si uh, eu, tô, eu tô imaginando muito Uh, literalmente aquela cabeça quadrada que eu fiz em 3D, sabe? Só que ela ser aqui o nosso ponto de partida a gente desenvolver o resto do musculoso corpo que vai estar tá aqui embaixo, segurando algum tipo de arma, né? A gente ainda não sabe exatamente o que, que ele vai usar nessa nossa história pra, uh, né? dar ali cabo dos culpados, né? Os culpados que são aqueles que tiraram o trabalho dele. <risos> É muito, é muito mais ou menos isso aqui que eu quero fazer nesse começo. Eu vou fazer ele bem com a pose ali do, do, Michael, do Michael Myers ali na, naquela das nossas referências, que ele tá só segurando. Vamos começar com uma faca, que é um item clássico, e eu acho que é um bom ponto de partida. A gente começa com uma faca. Se você, gente, tiver alguma sugestão de que arma o, o Gorli deveria estar utilizando, deixa aí pra mim nos comentários que vai fazer muita diferença. Vai ajudar bastante aqui. Eu pensei, eu, eu não pensei nada com relação a isso. O que eu tô pensando aqui também. Eu acho que ele poderia ter mais detalhes nessa roupa. A gente vai ver isso agora. Uma botona e tals. É, qual que é a minha ideia, gente? Então, ele, ele sumiu, né? Depois que ele roubou ali a roupa, a fantasia original. Que não era essa, né? A fantasia original do Gorli era uma fantasia... Bem, bem normal, assim, de corpo inteiro, né? De, de mascote mesmo, né? Era um negócio mais ou menos assim Só que ele arrancou a cabeça e ele tá usando só ela E embaixo tem toda essa roupa tática aqui que ele usa pra matar a gente Então eu queria essa roupa com é, dobras bem grossas, né? Assim, com essas... Esses, sempre com várias dobrinhas Eu gosto muito da ideia disso ser um macacão só Com bolsos, talvez Mas... Ser um único macacão, talvez com mais bolsos aqui no, do lado, né? Quem sabe a, tem umas calças que tem aquele padrão em cima do joelho Que nem, que nem a joelheira que tem ali o, a, o, o Mario Que Mario? Eu gosto muito do Mario também, que o, o Mario ali ele tem uma bota por cima E é uma bota bem grossa por cima Eu gosto muito dessa ideia dele ter tipo uma big botona Com um saltinho atrás Alguma coisa assim, só pra gente começar é... Eu acho que ele tem que estar tá de luva Também, tudo, tudo com tom verde Sabe, assim, ou, né, então, uma coisa que eu tava Querendo ver é se eu vou seguir com o verde Como o nosso tom principal Ou se a gente vai alternar entre algumas outras cores Tipo um, um, um ciano eu, eu pensei até em fazer assim, pô Cores frias vão remeter ainda Muito à marca original, e eu quero ficar o mais longe Possível do processo, então Eu tava pensando que o Gorli Poderia ser roxo ou rosa Sabe, poderia ser alguma outra cor assim, mas... Ou até mesmo laranja. É, dá, dá pra pensar em outros sabores de refrigerante <risos> pra ver se a gente consegue fazer isso. O que eu tô uh, refletindo aqui é como é que eu quero fazer a gola dele. Hum, o Jason tinha uma golinha muito parecida com a do Michael Myers, e aquele bicho do aniversário lá, que é uma cara de bebê já, ele, ele tem, na verdade, um, um gorro com gola. Então é um, é um gorro que ele usa assim, e aí tem uma gola. Mas eu não quero gorro, eu quero, eu quero que a cabeça seja muito visível, assim. Eu gosto da ideia de uma gola ainda assim. Tem um ali que tem uma gola bem redonda assim, ó. Eu acho que pode ficar engraçado. Ou, ou aberta, que seria muito elegante demais, eu acho. Mas eu, eu tô gostando desse personagem aqui não ser exatamente feio. Eu tô, eu tô achando que tem um, tem um ponto interessante aqui. Então vamos fazer esse, essa golona que vem lá de trás. Só não sei o que botar aqui no meio, né? Uma camiseta? Metade camiseta? E vamos pensar nesse rosto aqui, né? Porque o original que eu tinha feito em 3D, ele tem bochechinhas, um pequeno narizinho. <risos> essa carinha aqui e dois olhos enormes. Bem verticais. E essa ridícula tampa aqui em cima. E olhos sem vida, né? Que é muito importante aqui. <risos> Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Gente, vocês têm noção do que vocês estão assistindo? Puxa vida. Essa, essa, essa é a primeira ideia, gente. Eu vou fazer o seguinte: vocês vão acompanhar aí agora, agora mesmo. Um pequeno speed artzinho. Bota uma musiquinha aí, Sr. Cronagon E a gente se vê do outro lado Eu vou dar uma finalizada nessa ideia Pra ver o que, o que, que sai daqui Uh! Terminei, gente. Nossa senhora, que horas são? São mais ou menos duas e meia da tarde, eu fiz algumas pausas, mas eu comecei a gravar esse vídeo hoje, oito da manhã, certo? Mas tá aqui, depois de algum vai e vem. O primeiro conceito, a primeira ideia aí pro personagem Gorli. Talvez o nome mude, mas assim, eu tentei fazer ele com uma outra cor. Arranquei o nariz, botei um dente a mais, fiz o formato da cabeça, a altura dos olhos, tudo ser diferente, o conceito é o mesmo. É um boneco garrafinha e tem só o G no meio do peito ao invés de outras coisas, certo? Então, gente, essa é a. <risos> vocês acham que dá, dá problema? Eu não sei se dá problema, mas tá aí a minha ideia: fazer ele azulzinho e desse jeito, né? Então, essa versão aí da esquerda que vocês estão vendo é. O, o Slasher, né? O de filme de terror aí, o, o assassino de filme de terror, na sua versão mais natural. Então é um macacão que ele readaptou ali pra fazer essa fantasia de, de negócio, né? Ele só tem a cabeça original ali que ele usa como uma máscara e ela tá toda sacaneada, já toda bugada e tem esse, esse G no peito que é o logo que ele pintou com tinta spray, né? Ele pegou lá e fez então agora ele tá pronto. E o sapatinho dele, a bota dele, né? É vermelha, por outro Outros motivos, vamos deixar vamos, vamos deixar assim né, a explicação do porquê que a bota dele é vermelha Eu não sei ainda quanta faca, nada disso, tá só aí uh, colocada a ideia E gente, esse é o nosso primeiro vídeo, primeiro dia trabalhando com esse projeto Na próxima semana vai ter mais um dia trabalhando Eu quero fazer um pouco do design do personagem principal, que é quem a gente vai controlar no jogo E... Começar a avançar algumas outras ideias Vai ter mais versões do ó oh, Se eu for fazer, vai ser por causa de feedback de vocês Então se vocês tiverem alguma ideia, alguma proposta pra mim aí Manda aí nos comentários que eu posso tentar adaptar isso num próximo vídeo A minha ideia é brincar bem solto nesse momento Vamos fazer do jeito que der é... E vamos seguindo bem, bem calminho Uma coisinha por semana, sem pressa, sem prazo, sem nada, sabe? Só pra gente ir desenvolvendo essa loucura eu tô tão feliz só de fazer isso daqui porque faz muito tempo que a ideia tá passando pela minha cabeça que eu fico é, lembrando dela e tal mas não tinha corpo não tinha forma e eu tô eu tô adorando isso <risos> Ai ai galera se vocês curtiram o vídeo de hoje deixa um like aqui no canal se inscreve para não perder os próximos vídeos dessa série alguma sugestão qualquer coisa deixa aqui pra mim nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo gente ah é Quase me esqueci de dizer, você tá ligado que a promoção de agosto tá chegando né, tem descontos vindo aí, 50% do preço abaixo na segunda semana de agosto, vai ser mais ou menos nessa data que eu vou enviar os e-mails pra quem reservar o seu desconto agora, então entra no site, clica no link lá, reserva o seu cupom, cadastra no seu e-mail que você vai receber antes da galera por aqui, certo? Direto na sua caixa de entrada. Fechou? Pra você ter acesso a todos os cursos do canal aqui, vitalício para você ver pra sempre. Armou? Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.